Vou ler depois aqui detalhadamente, mas ele diz que a direção dele, independente do momento, horário, rotação, ela treme, ela treme muito, ela oscila, ela fica dura, ela fica mole. Frequentemente, ela quando tá a direção tá fria, ela tá um pouco mais mole, esquentou, ela endureceu, sempre embaixo a rotação. E se eu piso um pouquinho mais, se ele pisa, né? Ele diz: se ele pisa um pouquinho mais, ela melhora um pouquinho. Mas aí não, não, não dura muito tempo. E isso persiste aí, acompanhado de ruído, de barulho, zumbido, chorinho. Né? E, então ele me pergunta o que que pode ser. Eu vou ler aqui a, o bilhete que ele nos mandou, tá? É, nos comentando esse, esse defeito. ler Sinto meu volante com trepidação e oscilante. Em alguns momentos, tenho feito um esforço intermitente, com tendência de puxar para os lados. O que seria? Muito bem. Olha só, pode ser muita coisa, tá? Direção tem defeitos mil, e mais alguns. Mas a gente vai, assim, num ponto onde frequentemente... Em 99%, a gente primeiro é, é, vai eliminando, vai por partes, né? Como aquele cara lá de Londres, é, a gente vai por partes. Então, é o seguinte: a gente primeiro começa eliminando a bomba, fazendo um teste na bomba, verificando o reservatório. Mas, primeiro, a gente vai escutar a bomba. Escutar a bomba, ver a bomba, o estado do óleo, como a bomba está reagindo. Se você tiver um manômetro isso já é coisa para oficina mecânica certo é tem que possuir um manômetro é, de 100 bar e psi, e aí fazer uma uma medida da pressão né você tem que medir a pressão da bomba e verificar com o carro ligado por alguns segundos você veja se o manômetro ele atinge 90 e 100 bar se não se for menos ou nem sobe Ou nem mexe o ponteirinho do manômetro Então certamente essa bomba Já era Ok? É, a gente recomenda em alguns casos é, Reparo Só que o reparo desse tipo de defeito Pelo preço que fica O melhor e mais acertado a fazer É trocar de bomba Principalmente se a bomba for de alumínio tá? Se for de alumínio Carcaço de alumínio já era Tem que botar outra bomba Okay? Vá vale nos nossos amigos e colegas ali da dinamar partes temos também aí a a, a dhl é, peças ali em minas gerais dinamar partes é de são paulo tá dhc peças é de contagem minas gerais é, aqui em minas gerais nossos irmãos os nossos amigos ali ok e tem sempre uma outra, outra loja, aqui no Rio mesmo, na Baixada tem aí a P São José, certo? Tem a GAP Rio, são distribuidores que sempre tem aí no seu mix de estoque, né, de peças, muita coisa que pode ser útil servir ali, ok? Se, principalmente se você é mecânico. E eu tenho falado, eu quero falar mecânicos, ok? Entusiastas, talvez, mas os profissionais aí da linha automotiva da reparação, porque a gente sempre tem novidades, sempre responde aqui no canal. Você tendo uma dúvida mais profunda, entra no nosso Telegram ou no nosso WhatsApp, tá? E nos envia ali a sua pergunta, que assim que possível ou geralmente imediatamente a gente responde aí as suas perguntas, ok? E aproveita, curte, compartilha e se inscreve nesse canal tica o, o sininho, tá? Para ficar com aquelas, aquelas orelhinha, né? Assim, é estranho, né? Dizer isso. Mas é o símbolozinho que aparece ali, ok? Então você com isso vai ser notificado logo que a gente postar novos vídeos aqui no canal de Direção e Dália. Tá, Joia? E eu meu muito obrigado você que já se inscreveu, você que acompanha e tem feito, né? É... Nosso canal crescer, está crescendo assim de uma forma muito legal. Eu fico muito feliz por você que é, nos ajuda aí dessa maneira, impulsionando, levando o nosso nome, a nossa voz, as nossas dicas técnicas aí para a maior quantidade possível de pessoas no YouTube. Seja no YouTube, seja no Facebook, né? Então, é, ou seja no, no, no Telegram, ok? É, no Instagram, no Instagram é que recebe de vez em quando a gente consegue colocar lá os vídeos de perguntas e respostas, né? Então é não é muito frequente, mas YouTube com certeza, Facebook também tem né, temos feito grandes parcerias e com isso a gente vai seguindo aqui, tá? E seja com força a sua pergunta, comente aí, envia por e-mail, me chama no Telegram, no WhatsApp a gente vai estar sempre aí com a resposta nas mãos, ok? Então fica aqui o nosso forte abraço e até a próxima com um, um vídeo de perguntas e respostas. Pergunta para Alê, para e Responde. Forte abraço.